Oceano Aloha Ômega 3 Segundo pesquisas, 54% dos brasileiros fazem uso de algum tipo de suplemento alimentar. Entre os mais consumidos estão os ácidos graxos, ômega 3. O Oceano Aloha Ômega 3, um anti-inflamatório natural, chegou para satisfazer uma alta necessidade desse mercado. Com sua exclusiva formulação de puro óleo super concentrado, extraído de tecidos de peixes marinhos das águas geladas e profundas da costa do Canadá. Por isso é rico em EPA, importante por sua ação anti-inflamatória, e em DHA, considerado um excelente nutriente para o cérebro e memória. Possui alta concentração, três vezes mais EPA e DHA que a maioria dos ômegas 3 comercializados do Brasil. O Oceano Aloha Ômega 3 é altamente diferenciado, Contém o Certificado de Pureza MEG3 de Sustentabilidade e Segurança. Completamente livre de metais pesados, é desodorizado e vem em embalagem opaca, proporcionando sua melhor conservação. Garante 100% de ingestão diária de vitamina E que desempenha um papel antioxidante no corpo. Bastam duas cápsulas ao dia antes das principais refeições. Oceano Aloha Ômega 3 é um aliado essencial da boa saúde do coração, cérebro, visão e da sua saúde em geral. Um produto para várias fases da vida, desde o pré-natal até a vida adulta e terceira idade. Oceano Aloha Ômega 3, bem me quero por completo. Viver a sua melhor versão está nas suas mãos. Para saber mais, procure um de nossos empreendedores. Viva bem! Viva Aloha!